Olá, eu sou a Maria do blog La Maria e hoje vou-vos dar 20 tipos de fotos que vocês podem criar mas essas fotos são uma espécie de fotos base, só para vocês terem uma ideia do tipo de fotos que vocês podem criar para o vosso Instagram. Agora, estes 20 tipos de fotos são completamente diferentes, ou seja, já têm 20 fotos diferentes para pôr no vosso Instagram mas com umas pequenas alterações do local, da luminosidade, da vossa roupa vocês ficam com milhares de ideias para fotos, por isso estas são as fotos base, mas a partir daí vocês podem criar tudo o que vocês quiserem e eu vou-vos dizer que tipo de fotos são e por categorias e vou-vos colocar aqui alguns exemplos de fotos que eu já criei para vocês terem uma ideia do que vocês podem fazer e vamos começar! Primeiro, o que é que nós podemos fazer? A foto do outro do dia. Essa foto é basicamente a foto em que vocês estão de pé, olhar para a câmera. Vocês podem colocar um tripé, pode ser uma pessoa amiga a tirar-vos a foto, ou colocarem o vosso telemóvel num suporte, numa parede e tiram a foto. E é tão simples quanto isso. Segundo, uma foto a andar. Acho que essas fotos a andar dão um imenso movimento à foto e dão uma ideia da ação. Por isso, três, ação. Outro tipo de ação se não andar. E uma coisa que eu adoro imenso é saltar nas fotos e vocês sabem que eu adoro fazer isso. E as fotos ficam super dinâmicas e acho que ficam super super bem. Quarto, também havia com o movimento fazer hair flips. Hair flips é quando vocês colocam o vosso cabelo a fazer este tipo de movimento e ficam a do vosso cabelo na foto e acho que fica uma foto fantástica. Cinco, uma selfie normal. Que é a selfie onde vocês estão a ser iluminados por uma fonte de luz muito boa e coloca o vosso telemóvel ou a vossa câmera frente a vocês e tira uma foto simples quanto isso. Outro tipo de selfies, e é uma selfie que eu gosto muito, é a selfie cortada. A selfie cortada é quando vocês cortam mais ou menos por aqui, ou por aqui, ou por aqui, e a foto fica mais focada na vossa roupa e nos vossos acessórios, e acho também é uma selfie bastante interessante. Outro tipo de selfies é selfies em conjunto, que eu acho que ficam sempre muito bem. E como uma selfie normal é só colocar o vosso telemóvel à frente e sorrir para a câmera. Tão simples quanto isso. Outro tipo de selfies em conjunto que eu adoro são selfies de espelho, ou seja, vocês colocam-se à frente do espelho e tiram uma selfie. Outro tipo de foto com o espelho é, claro, a foto do outfit, que eu adoro tirar e vocês já sabem. Não basta é colocarem-se à frente do espelho e tirar uma foto. Vocês podem estar de frente e de pé e tirar a foto do outfit, mas também podem estar sentados se o vosso espelho estiver mais encostado ao chão e essa foto fica igualmente gira e perfeita. Agora, outro tipo de selfie é a selfie indireita. A selfie indireta é quando não parece que é selfie e parece que alguém tirou a foto por vocês, mas às vezes nós não temos amigos para nos tirar a selfie, por isso temos de ser nós a fazer. E um tipo de selfie indireta é fazer um movimento como se estivéssemos a rir, a falar para o outro lado e não olharmos muito diretamente para a câmera. E acho que essas fotos também ficam muito interessantes porque parece que não somos nós que estamos a tirar a foto, quando na verdade somos. Outro tipo de foto que vocês podem tirar ao vosso outfit é a foto cima para baixo, ela costuma apanhar uh, a vossa parte de baixo e os sapatos, os vossos calçados, mas se vocês quiserem tirar fotos também ao vosso ou aos vossos acessórios, só precisam-me colocar para cima no braço e o vosso telemóvel ligeiramente à frente e assim conseguem apanhar acessórios no vosso braço e a parte de baixo do vosso outfit. Outra coisa que nós temos sempre que tirar são os nossos animais de estimação e até os animais que passam por nós na rua, que costumam ser também igualmente fofos, por isso, é uma ideia. Outra ideia é tirar fotos a comida, que é uma coisa que nós adoramos fazer. Se formos a um sítio que tenha uma estética fantástica, temos que aproveitar. Agora, outra coisa que eu adoro tirar é fotos a plantas e os meus preferidos são catos e eu tenho catos no meu quarto e tenho catos no jardim e tenho catos sempre de casa, por isso, catos, catos, catos, plantas, plantas, plantas, flores, tudo. Acho que é fantástico tirar fotos e eu adoro tirar fotos a isso. Agora outra coisa que nós podemos tirar é fotos a objetos, pode ser ao vosso telemóvel, pode ser a vossa máquina fotográfica, alguma coisa que vocês adorem. Outro tipo de foto é tirar fotos a qualquer parte do nosso corpo e um objeto, ou seja, vocês podem estar com a vossa mão a segurar uma flor, vocês podem estar com a vossa mão a segurar uma lata de Coca-Cola, por exemplo, vocês podem tirar a vossa parte de baixo do corpo, ou seja, a vossa calçado e as vossas calças e colocar uma bebida à vossa beira, por exemplo, para além dos objetos nós também podemos tirar fotos a paisagens e alguma parte do nosso corpo, ou seja, se vocês tiverem uma vista fantástica, vocês podem pedir alguém para vos tirar uma foto de trás, ou seja, apanhar as vossas costas e a paisagem, mas se vocês estiverem sozinhos, vocês podem se sentar no sítio onde estão e tirar fotos ao vosso calçado e às vossas calças e a ver-se a paisagem. Por falar em paisagem, nós podemos tirar fotos a paisagens com pessoas, ou seja, em locais com imensas, imensas pessoas a passear e conta uma história. Mas também podemos tirar fotos a paisagens de pessoas, ou seja, pode ser locais abandonados, pode ser locais em que naquele dia, àquela hora, não tem pessoas. Estes são 20 tipos de fotos que vocês podem tirar e vocês já estão a imaginar o tipo de fotos que vocês podem tirar. e este... Opções são imensas, por isso espero que este vídeo vos tenha ajudado a tentar compreender o tipo de categorias em que vocês podem incluir a vossa foto. Claro que há imensas mais e se vocês quiserem faço um segundo vídeo. Mas por hoje é tudo, espero que vocês tenham gostado e vemos amanhã.